Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje eu vim trazer, como já é frequente, como já costumo fazer aqui no Booktube, as minhas leituras do mês de janeiro de 2021. Em janeiro, na verdade em dezembro, final do ano passado, eu já estava né, organizando a minha TBR, as minhas TBRs, que são as Listas de livros ser lido, para serem lidos durante os meses, né? A minha TBR de janeiro, de fevereiro, eu fiz até março, eu acho mais ou menos. Dia de janeiro, meu Deus, já tinha um monte de livro e eu tava na expectativa porque são livros que as pessoas estavam comentando muito, que as pessoas tinham altas expectativas, mas que eu procurei, na verdade, show só, mas que eu procurei me controlar para não estar tá com as expectativas muito altas e depois me frustrar. Eu peguei logo um conto pra começar o ano de uma maneira rápida, já lendo alguma coisa no primeiro dia do ano <risos> pra, pra fazer de conta que tava. Tá Sendo um ano muito produtivo, na verdade está sendo até agora. E o primeiro conto que eu li, a primeira história que eu li, foi Acordo Natal. Esse foi um conto que veio de brinde no projeto de financiamento coletivo do livro Não Tão Branca, da editora Escureceu. E eu achei a iniciativa de trazer esse conto específico para o português muito legal, na verdade excelente. Inclusive, essa é uma proposta né, que a editora tem de trazer clássicos escritos por pessoas pretas que não são muito comentados e que até são esquecidos. Mais que sempre, são obras muito importantes E nesse conto, A Cor do Natal A gente vai conhecer a história dessa moça Que tá ali na noite de Natal, na rua Quando ela encontra um menininho pedindo ajuda Ela acaba conhecendo a história dele Vai conhecer o irmão e o cachorro né? Vivem eles três ali, juntos E tem esse clima muito legal de Natal De ajudar o próximo Em determinado momento, assim, uma parte do conto <risos> Ficou difícil pra mim, meio que, me situar na história Os personagens estavam num canto De repente já estavam em outro De repente já mudaram de canto ou não entendi direito o que é que estava acontecendo, talvez. Mas eu fiquei com essa impressão. Não sei se foi alguma questão de tradução. Sei lá. Mas no geral, é um conto muito bonitinho que dá vontade realmente de ajudar as pessoas, toda aquela questão de clima natalina e não sei o quê. E conhecer esses personagens. E a ajuda, né? A relação entre eles deixou a experiência de ler o conto muito mais leve. Também ali no mês de janeiro parte de, da leitura coletiva que a gente tá fazendo né, o livro O Ceifador de Neil schusterman que é o primeiro volume da trilogia do Ceifador, a trilogia Sight me foi prometido que essa aqui seria uma leitura boa que ia me trazer sentimentos e coisas. E de fato foi o que aconteceu. O Ceifador serviu e serviu muito bem servido Desde o primeiro capítulo o livro já começa naquele ritmo frenético, né? E a vontade de ler só aumentou. Tanto que eu terminei antes do tempo da, da maratona que o pessoal tinha pra Terminar. Infelizmente não consegui participar da live final, da live de discussão desse livro aqui. Mas, inclusive, já teve a live do segundo volume, que foi aqui no canal aqui no Elefante Literário. Mas é isso, sabe? Desde o começo o livro me pegou nesse ritmo frenético, as coisas acontecendo, e eu não tinha vontade de parar de ler. E como eu já disse, eu tava. Fui sem assim, apesar de eu esperar que fosse uma leitura boa, eu fui sem expectativas muito altas, só me deixando levar pela história e por aquilo que tava sendo apresentado, o que fez me, o que me fez me encantar ainda mais pelo que tava sendo apresentado, né? Aquele mundo todo, toda a história da Seifa, da Nimbus... Nimbus cúmulo, que é aquele, aquela inteligência né, artificial, aquele ser que, que controla tudo, que detém toda a inteligência do mundo, e que apesar desse mundo perfeito, nas entrelinhas nas atitudes das pessoas, nas coisas, aparentemente tem tanta corrupção como existe no mundo atual, e é muito legal ver que como os ceifadores que são essas pessoas agora, já que não existe morte nesse novo mundo, as pessoas que são escolhidas para tirar a vida de outras pessoas é legal ver como eles pensam, como eles se comportam, as diferentes personalidades que eles têm, e a humanidade que eles têm também, porque apesar de tudo que aconteceu, de ser um novo mundo, pessoas continuam sendo pessoas. É um livro então que vai trazer várias mensagens, que vai te fazer pensar pensamentos durante algum tempo, e muitas vezes, na verdade, apesar de ser uma linguagem muito fácil, apesar não, e é uma linguagem muito fácil que ajuda, na verdade, nesse processo de reflexão e de percepção do que acontece nesse mundo, fazendo uma ligação com o mundo de hoje. Apesar de ser uma coisa nova. E eu, nova, os <risos> dedos. Então é isso, eu já tô lendo A Nuvem, que é o segundo livro, que tá aqui. Eu estou no comecinho ainda, mas tá sendo também uma experiência Ótima. E vem aí, em breve, comentários sobre o segundo volume. Aí, no mês de janeiro também, inclusive o primeiro livro, né, que não foi o conto, que eu li, foi Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes, que inclusive tá lá embaixo, tô com preguiça de pegar. Mas eu lembro que foi um livro que eu gostei. Eu gosto dos livros de Rafael Montes, das histórias, mas não foi um livro, assim, que me... Hoje, tipo, agora pensando, eu sei sobre o que fala a história, eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos o que eu achei, <risos> mas não foi um livro que me marcou, assim, minha experiência tem alguns detalhes que ficam meio, assim, nebulosos na minha cabeça. Não é que nem Suicidas, por exemplo, que foi um livro que eu li no meio pro final do ano passado e que lembro da história, eu acho que em mais detalhes do que esse. Aí a gente vai conhecer Vitória, que ela sofreu um trauma quando era criança, um bandido invadiu a casa da família deles lá, não sei o quê, matou a família dela todinha, pichou a cara deles com spray preto. Aí ela ficou né nessa, sobreviveu a esse crime, a esse momento, a esse evento na vida dela. Aí atualmente... Ela tá lá com seus problemas, não sei o que, se consulta com um psiquiatra, ela tem um amigo que ela conheceu pela internet já há algum tempo, eles se relacionam visitando umas casas lá, fazendo umas coisas meio vibes, e ela também conhece recentemente um carinha por quem ela se interessa, eles estão lá paquerando, não sei o que, só que ao mesmo tempo que ela tá no meio dessa, dessas três relações, ela começa a receber algumas mensagens, aparentemente do mesmo bandido que invadiu a casa dela lá atrás, então ela fica, putz, será o que é que tá acontecendo? Essas três pessoas aqui ao ao redor, tem alguma coisa a ver, na verdade quem fica pensando nisso é o leitor, porque ela fica, nossa, o que é que tá acontecendo? Só a gente que fica desconfiado do povo. E o jeito de escrever o livro é como os dos outros livros de Rafael Montes. Uma leitura fácil, rápida, que te faz ficar preso na história, querendo saber o que é que tava acontecendo. Eu mesmo fiquei nervosinho enquanto não sabia quem é que tava pregando peças <risos> na menina Vitória lá. E essa sensação dela não poder confiar em ninguém e a gente... Se sentir aflito junto com ela é o que faz a história ter andamento, junto com essa tentativa de superar o trauma que ela teve no passado, enquanto ela tem esses relacionamentos que não são tão saudáveis assim. Aí os capítulos são alternados entre a história dela e entre umas falas de um personagem, que é esse personagem misterioso que a gente ainda não sabe quem é, que fica, tipo, stalkeando ela, perseguindo os passos dela e diz, tipo assim, hoje eu acompanhei ela durante o dia inteiro e ela fez isso, isso e isso, a relação da gente tá crescendo, não sei o quê. Ele ganhou, agora em 2020, o prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. Então é isso, é um livro muito rápido, que eu recomendo a leitura. Eu tô toda hora levantando da cadeira e sentando de novo, porque eu esqueci, antes de começar o vídeo, de pegar os livros e já deixar tudinho separado aqui. Mas o próximo livro o outro livro que eu vou falar, né, que eu li também nesse mês, de janeiro, foi o Mapa de Sal e Estrelas, de Zen Jukadar. é um autor sírio, essa edição aqui é a edição que veio na caixinha da tag, Inéditos, que é uma edição muito bonita, eu até comentei sobre ela num vídeo, recentemente, e nos stories também, eu acho que eu mostrei, ela tem as páginas, as letras em azul, tem algumas ilustrações também, como essas, essa capa aqui, Dentro da capa tem cores também, enfim, uma edição muito caprichada. Aí, para falar desse livro, vamos primeiro dar uma contextualizada. A guerra civil da Síria. É um desdobramento dos protestos Que aconteceram no país A partir da Primavera Árabe Que chegou ao país lá em 2011 Lá no começo de 2011, janeiro de 2011 Aí os protestos estavam pedindo Reformas no governo Que tivesse mais democracia Que tivesse pluripartidarismo Mais empregos, melhores condições de vida Para os trabalhadores, para as pessoas Enfim, a guerra começou quando os grupos né, Que atuavam nesses protestos Foram se juntar aos militares Que tinham desertado e formaram milícias armadas lá no movimento. Essas milícias armadas aí tinham o objetivo de revidar a violência que o governo cometia e expulsar as tropas do exército sírios das cidades deles daí a resposta lá do governo foi em pouco mais repressão e a violência se espalhou ainda mais pelo país. Essa é a história, esse é o contexto esse é o plano de fundo dessa história que vai se alternar entre as narrativas de Nur, que é uma criancinha que a gente vai conhecer e ela vê o mundo de uma maneira muito peculiar, muito própria e vai contar pra gente o dia a dia dela e da família quando eles têm que sair dos Estados Unidos e voltar pra Síria depois da morte do pai e de maneira alternada a gente vai conhecer a história de Havidja eu chamo ela Havidja, que é essa menina numa história que é contada dentro do livro ela se disfarça de menino corta o cabelo, né, e vai atrás de buscar melhores condições de vida pra mãe dela enquanto embarca num navio lá numa aventura com um cartógrafo da região. E é uma história muito bonita minha gente, isso aqui, muito emocionante e muito momentos, muito triste também em outros momentos. E tem um pezinho na fantasia aqui, por causa da condição da protagonista, Nur, ela tem uma sinestesia muito forte, ela vê cheiros nas cores, ela vê formas nos sons e isso deixa a história muito mais bonita, dá esse encantamento pra história. Da mesma maneira, a história que é contada por Nur, a história de Havidja, ela também tem esse cunho fantástico, né, com lugares mágicos, com seres fantásticos, com mitologia, com muitas aventuras, enfim. Já falei, enfim, umas 50 vezes aqui. Agora o que acontece é que em alguns momentos eu achei, assim, tem muitas reflexões, né? Essa menina, ela fala umas frases bonitas, não sei o quê. Em alguns momentos, na verdade, em muitos momentos, eu achei que essas frases foram além da conta. <risos> uma criança na idade dela, sei lá, oito anos, não ia fazer essas reflexões nunca na vida dela. Nem se ela tivesse, sei lá, 12 anos, ela ia fazer isso. Ainda mais com a linguagem muito rebuscada. Não sei também se foi questão de tradução, mas eu achei em alguns momentos a linguagem bem além do que seria uma linguagem de uma criança, né? Pra contar essa história. Mas, obviamente Obviamente que isso não deixou a história ruim. Inclusive tem essa questão de, de, de aventura, de fantasia, não sei o que, de coisas bonitas, de cores e de formas e de sons, mas é um livro que é um pouco arrastado, é um pouco lento, né? Não é um livro que acontece muitas coisas de maneira frenética, é um livro que tem o seu próprio ritmo para acontecer, apesar de acontecerem sim muitas coisas na vida de Noor. Né? Na vida dela e da família dela Inclusive, como eu já disse, coisas muito tristes Foi pra mim, assim, uma excelente surpresa Logo no começo do ano Eu falei um pouquinho as coisas negativas agora no final, né? <risos> Mas apesar disso foi uma leitura maravilhosa Eu adorei, esse é o tipo de livro que eu gosto mesmo Que a gente que ele tem o seu próprio ritmo pra acontecer As coisas vão acontecendo devagarzinho Quando você vê, já tá mergulhado na história E quer só conhecer, saber o que, é que vai acontecer até o final Então é isso, se você assina A tag ainda não leu este livro Eu tenho muitos livros atrasados, né? Que eu não li ainda mas esse aqui eu posso recomendar Aí eu tava participando também da leitura Da bem, aí eu tava participando também, da leitura coletiva da trilogia Grisha, para poder ler depois a duologia Six of Crows, antes da série que vai ser lançada na Netflix, não é isso? Aí eu li Ossos, que o período era até o dia 17, inclusive já li também Sol e Tormenta, mas vou falar só sobre Sombriossos, porque Sol e Tormenta eu terminei agora, no comecinho de fevereiro então, Ossos, vamos lá. Muito bom <risos> eu gostei demais da história, fui sem saber o que esperar, como eu já disse lá no começo do vídeo fui sem saber o que esperar, acabei me, me vendo muito imerso na história, interessado pelos personagens não sei o que, tudo que estava acontecendo conhecendo o um novo mundo, apesar de não ser nada assim, demais, foi uma história que eu achei legal na maior parte do tempo eu já tinha ouvido alguns comentários negativos que não era tão bom quanto a duologia Six of Crows e que tinha um ritmo diferente, uns personagens meio chatos, não sei o que, mas eu gostei desde o começo, né apesar de não estar tá Assim, eu não li de uma maneira também muito aprofundada. Eu fiz uma leitura rápida do livro, até porque eu quero mais conhecer o mundo para poder depois me envolver mais com a, com a outra série, né? Com a duologia que é uma coisa mais adulta, mais elaborada e tudo mais. Sim, apesar de no começo eu ter ficado um pouco perdido, né, nas classificações, nas nomenclaturas, no, nas categorias do povo ali, não sei o que, nas magias. E apesar desses vários detalhes, é um livro legal, que tem uma história interessante né, de se conhecer, tem umas missões, umas, umas aventuras, uns mistérios, e essas, esses, essas cenas ficam legais porque os personagens, em muitos momentos, têm um senso de humor legal também. Eles não são muito chatos nesse primeiro livro. Já, spoiler do segundo, são chatos, sim. <risos> e eu sofri um pouquinho pra terminar. O segundo livro. O primeiro não, foi tranquilo. Aí aconteceu o quê? Maratona Literária de Verão, mês de janeiro. E um dos... Das, um dos livros não, uma das metas que eu me coloquei pra ler foram dois contos do livro As Aventuras de Sherlock Holmes, que tá bem aqui. O livro verde, do Box. Eu li os dois primeiros contos. E é aquela coisa, né? A gente vai acompanhar um caso, dois casos de Sherlock Holmes, na verdade, pela visão dele, acompanhando a linha de raciocínio dele. A gente fica de fora, sem entender o que é que tá acontecendo. <risos> e no final das contas, a gente só vê como é que ele resolveu tudo, porque a linha de raciocínio dele é pra você não ter como acompanhar. Mas eu já tô sabendo que daqui pra frente, né, os outros contos, não sei o quê, tem uma formulazinha meio que vai se repetindo bastante ao longo dos contos, das histórias e tudo mais. Não peguei ainda essa fórmula, não. Só fiquei, tipo, acompanhando a história, achei legal, e assim como eu, Watson, na história também ficou sem entender <risos> as coisas que estavam acontecendo na, na, na cabeça de Sherlock Porque para entender a história é fácil São histórias fáceis, a escrita é fácil, é rápida, é tranquila E é isso, eu li bem rapidinho, li num dia esses dois contos para cumprir a meta da maratona E sh, tranquilo Daí ainda na maratona eu li Porém Bruxa, de Carol Kiovato Que é um livro que trata sobre aventuras policiais Misturado com bruxaria, misturado com religiões e mistérios e seres fantásticos e é uma fantasia que acontece num cenário próximo e num cenário conhecido, que é a cidade de São Paulo, com elementos que vão deixar essa trama, né, dessa história ainda mais rica. Eu, particularmente, não consegui me ligar, me conectar muito aos personagens, assim, de uma maneira bem geral, né, bem sem me especificar muito detalhes. Mas as cenas são legais também, na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes, as cenas são legais, mas eu senti um pouco de dificuldade em visualizar, sabe, o que é estava tá acontecendo por causa das questões das magias e não sei o que. Quando envolvia isso, eu ficava meio perdido. Apesar de ter também umas coisas interessantes para ser dizer o um mínimo, né? Eu fiquei sabendo, inclusive, que vai ter uma continuação. Acho que eu tenho vontade de ler a continuação, não sei. Mas também tem explicações e classificações do sistema de magia das bruxas, e também traz alguns temas, né? São abordados alguns temas no livro, ainda que não sejam de uma maneira muito aprofundada, como intolerância religiosa, feminismo, relacionamentos abusivos, entre outros. Eu quero ler outro livro da autora, que é Sensiente Nível 5. Eu tô curioso pra conhecer... Mais coisas, porque a escrita é bem envolvente. Mas vamos para as duas últimas leituras desse vídeo. Uma delas é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, mais conhecida como Blade Runner, que teve uma adaptação recentemente para os cinemas. E é uma ficção científica escrita por Philip K. Dick, é o primeiro livro do autor que eu leio. E eu li como parte do projeto de leitura coletiva de Márcio, do canal Leitor 97, o projeto Lendo Dick. Tem um grupo no Telegram, onde a gente lê a cada dois meses um dos livros do autor, e tem discussões diárias de acordo com as metas da leitura. A história desse livro é simples, e ao mesmo tempo traz alguns elementos que geram muita reflexão e soam complexos, mesmo hoje, nos dias de hoje, né? Imagine lá, na época que foi escrito. E mostra uma sociedade que traz reflexões sobre as relações entre pessoas e androides, entre androides e animais, entre androides e pessoas, entre pessoas e animais, entre androides e animais, ou pessoas e objetos, pessoas entram em contato para entrar em comunhão com um ser de uma religião específica que existe aqui nesse livro. São várias coisas né, que a pessoa tem que refletir e pensar um pouquinho para se imergir na história. Como também foi dito lá no grupo de discussão, também traz o tema de classificação de humanos, androides e animais. Tipo assim, quem é mais importante nessa sociedade, né? Visto que os humanos que têm animais de verdade em casa estão hierarquicamente num nível superior na sociedade, mas também tem animais elétricos que as pessoas que não têm muitas condições de adquirir um animal de verdade, adquirem para meio que enganar, fazer de conta que, né, estão acima ali na sociedade. E o que é que acontece? Depois de uma guerra que aconteceu, tem uma poeira, que cobre, encobre o sol e cobre tudo na terra e essa poeira, quando as pessoas, os seres humanos entram em contato, eles vão perdendo suas habilidades intelectuais motoras, enfim, vão se degradando ao longo do tempo, e as pessoas que têm esse déficit de inteligência vamos dizer assim, eles são chamados de especiais, ou mais conhecidos no livro como cabeças de galinha um dos personagens que a gente acompanha é Isidore, que é um cabeça de galinha, a gente vai refletir com ele sobre algumas coisas, inclusive sobre essa religião que eu tinha falado, que é o mercerismo. Que é muito forte, muito influente na sociedade do livro Ah, inclusive nem falei Outras pessoas vivem em Marte né? Tem uma colônia, colônias da Terra em Marte E as pessoas que ficaram na Terra são mais os especiais mesmo Outro dos protagonistas né, da história é Rick Deckard Que é um caçador de androides E junto deles a gente conhece Rachel Rosen É esse o nome dela? Rachel Rosen Eu acho que é Ela vai fazer meio que uma ligação entre esses dois personagens para eles se encontrarem em determinado momento da história E quem conhece primeiro essa personagem é Rick de card, né? Porque ele vai fazer lá uma missão. Eu, eu se encontro com ela, não sei o que, ele enfim, vamos fazer parte da mesma história e vamos seguir o caminho nessa aventura aí. Eu não amei o livro, inclusive, porque em muitos momentos, em grande parte dos momentos, eu não estava entendendo o que é que estava acontecendo. Tudo certo que eu estava no grupo da discussão, porque se eu não tivesse lendo o que as pessoas já estavam dizendo, que inclusive é uma maneira muito legal de se discutir os livros dessa maneira que está sendo feita lá no grupo, enriquece ainda mais a experiência de leitura. Se eu não tivesse ali, pronto, Ixi, eu ia desistir do livro, porque apesar de ser uma leitura fácil, uma leitura curta e rápida. É um livro que tem camadas e tem coisas nas entrelinhas <risos> que se você não prestar atenção você pode deixar passar ou se você não conhecer de algumas referências você pode deixar passar também e ter essas referências é interessante para deixar essa experiência da leitura mais rica. Então essas discussões me fizeram entender mais da história. Apesar disso tudo eu dei três estrelas para esse livro. Vem aí as próximas leituras para conhecer mais o autor e saber o que, é que eu vou achar de outras obras dele. O último livro que eu vim trazer aqui nesse vídeo que não foi o último livro que eu li no mês foi o livro A Bússola de Ouro, o primeiro volume das fronteiras do universo, sobre o qual sobre o qual não, o qual eu já conhecia né, a história, por quê? porque eu assisti a primeira temporada da série que tem, né, essa série que tá sendo que tá passando agora, His Dark Materials então eu não tive grandes surpresas aqui nesse livro, apesar de sentir ainda muita empolgação a escrita de Philip Pullman deixa a gente nessa expectativa né, pra saber o que é que vai acontecer, pra conhecer os personagens, ver o pensamento dos personagens é muito legal também, toda o, todo o desenvolvimento do arco de Lyra, que é a protagonista, e o mundo que Philip Pullman criou, né, que é muito rico e muito cheio de camadas. E nesse ponto, né, nesse, nessa questão das camadas, a gente só consegue ver e entender um pouquinho, porque inclusive tem uma questão de outros mundos também aqui. Então essas camadas vão se adensar. <risos> vão ficar mais densas ao longo da trilogia, né, conforme os livros forem passando, conforme a gente for conhecendo as novas histórias. Daí por isso eu imagino o tanto de coisa que ainda tem por ver, né, nessa série tô muito empolgado para os próximos livros. A gente Começar a leitura, a ah, gente <risos> começar a leitura eu acho que agora Na <risos> dia 14 desse mês. Menino, semana que vem já, é essa semana, né? Que dia de é hoje, sei lá, eu perdi, me perdi no tempo, mas acho que é dia 14 de fevereiro. Esse vídeo tá saindo quando? Sei não. Se for vai ser. E é isso, muito bem escrito com muitas passagens que dão material bagagem, carga <risos> pro leitor pensar por algum tempo, porque né, traz umas reflexões aqui e é muito legal ver também como é inclusive a relação entre os personagens e os demons, né, que são os animais que as pessoas carregam, cada pessoa tem seu demon, que funciona meio como a sua alma fora do seu corpo mas enfim, tem essa questão que é, é muito interessante. Se você ainda não conhece a história da Bússola de Ouro, eu recomendo que você leia esta trilogia, porque até agora tá sendo uma coisa assim, encantadora de se conhecer. Aí eu acho que foi isso. Foram as minhas, deixa eu ver aqui, oito, nove leituras no mês de janeiro. Foi bom, não foi? Eu achei muito bom. Queria ter lido mais um. Queria ter terminado Uma Vida Pequena que tá em algum lugar por aqui. E não terminei, mas vou terminar agora. Em fevereiro. Se quando esse vídeo saiu eu ainda não terminei, eu tô pra terminar. Porque eu tô, eu acho que em 90%, bem pertinho do final. Aí só em é tormento também que eu terminei. Enfim, tem esses livros aí. E agora, em fevereiro, tá acontecendo dia 3 ao dia 27, a Maratona Literária Carnaval Nacional. E a partir do dia 6, se eu não me engano, até o fim do mês, a Maratona Fevereiro Sáfico. Também tá rolando o projeto Fevereiro Rereads de Tereza. Se você ainda não conhece, é um projeto que você pega livros que você já leu para reler. E eu pretendo reler livros esse mês. Não sei quais ainda, mas eu tô com essa ideia na minha cabeça para fazer isso. É uma coisa que eu já venho querendo fazer há algum tempo. Vamos ver se vai sair esse mês. Então é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Esperamos que Fevereiro, que Março, que Abril, que os próximos meses do ano nos tragam boas leituras também. Boas experiências de leitura. Aqui embaixo no box de descrição tem links por onde você pode comprar coisas. Na Amazon que vão ajudar o canal Porque a gente recebe uma pequena comissão em cima de cada compra E o valor não muda pra você E vai ajudar demais esse canal aqui Inclusive tem um link também para minha lista De livros desejados, tá aqui no box de descrição Meu aniversário é agora dia 24 de fevereiro Certo? Se quiser me mandar alguma coisa eu vou ficar Muito feliz. Já que a gente não tá podendo fazer festa? Pra ganhar presente do povo pessoalmente Aí o pessoal manda a lista <risos> E compra pela internet. Dá tudo certo Se liga nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo Ao longo do vídeo, né, em alguns momentos No Twitter e no Instagram. Os dois são Arroba, se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda para seus amigos Compartilha o vídeo, todas essas coisas Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo Muito importante, falando qualquer coisa pra gente conversar um pouquinho mais, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E a gente se vê já já aqui no Elefante Literário Valeu!